Bom, você quer saber como perder os quilos do seu corpo? Emagrecer é a ciência de perder os quilos do seu corpo. Mas muitas vezes as pessoas têm ânsia de perder os quilos do seu corpo. Para você ter certeza que está que você está perdendo os quilos do seu corpo, é melhor você ir e se pesar em uma balança e fazer um registro diário ou pode ser, ou semanal. mas diário eu, eu acho melhor. Em que você vê a quantidade de gramas. Não se esqueça que o teu calçado pode ter 500 gramas e daí... Meio que, sabe né? Pra ter o valor mais exato, teria que tirar o calçado. Mas, fazer o que? Uh, ir no bairro centro da sua cidade se pesar em uma balança e fazer o seu registro semanal no seu computador ou notebook tablet de que você estava com dia 1 estava com 100 kg, dia 2, dia 3, 5, está com 99 kg. Ah, perdi 1 kg. exatamente. Agora não fique na ilusão que em menos de 24 horas você vai perder 40 quilos ou 30 quilos. Isso é, eu não digo impossível, mas quase impossível porque não tem como fazer isso.